Lutero e o Luteranismo, Aéristide Nifre. Primeiro livro. Fundamentos: Exame crítico do protestante Lutero, pesquisadores e teólogos. Sessão 1: O Tratado e a Doutrina de Lutero sobre os Votos Monásticos. A título de introdução: De enorme significado é aquele livro de Lutero que despovoou os mosteiros da Alemanha, que o próprio Lutero considerava o seu melhor e irrefutável, Melanchon como uma obra altamente erudita a saber, Devotis Monasticis Indicium, Opinião sobre os Votos Monásticos, do final de 1521. Tinha sido precedida em setembro, outubro, por temas ou teses sobre o mesmo assunto, e por um sermão. Na Igreja Luterana, este livro ou opinião gozava de uma autoridade que o elevava muito acima de uma mera obra privada. Segundo Caveral, ela pertence, em conteúdo e resultado bem-sucedido, aos escritos mais importantes que saíram da pena de Lutero. Ela forma a base das discussões de Lutero em outros lugares sobre o mesmo assunto. O próprio Melanchon, Lang, Link e outros fizeram uso dele e tiraram trechos dele. No início, foi traduzido duas vezes para o alemão, por Justus Jonas e Léo Jud. Caveral comprometeu-se, em colaboração com o licenciado e instrutor em Teologia N. Miller, a reeditar a obra no oitavo volume, da edição crítica completa. Poucos dos outros escritos de Lutero ofereciam a um editor o amplo campo que este oferecia, para provar o que ele poderia realizar. Sua publicação nem mesmo expôs ao perigo de divulgar algo a muito conhecido e banal, pois, em relação a esse escrito, teólogos protestantes e biógrafos de Lutero ainda não haviam alcançado nada científico. Pelo contrário, até os dias de hoje, eles aceitam cegamente e a priori o que Lutero ali estabelece. Eles não notam nenhuma falácia. Nenhum erro, mas descobrem nele uma concepção teologicamente aguda. O que Lutero apresenta como doutrina católica, é assim para eles. As conclusões que ele tira daí são igualmente deles. Era dever consciencioso de um editor crítico conseguir mais nestes escritos de Lutero do que em outros, e aqui e lá para chamar a atenção para as táticas de Lutero, para que os olhos de seus leitores pudessem ser abertos. Caveral fez isso. Na introdução, com certeza, ele fez um bom trabalho bibliograficamente. Na própria obra, também, ele mostra um esforço para fazer justiça às exigências científicas. Mas é imediatamente observado que este último ocorre apenas onde era fácil. O que se procura em vão é precisamente o principal, ou seja, cumprir os requisitos mencionados acima. Não foi apenas com base nisso, no entanto, que coloquei este escrito de Lutero no topo de meu trabalho. Não há outro que cumpra melhor o propósito de apresentar ao leitor o caráter de Lutero, suas táticas e métodos para com a Igreja, principalmente se forem tratadas ao mesmo tempo as questões relacionadas e envolvidas nesse escrito. Para assegurar a orientação e para esclarecer melhor o contraste entre o posterior e o anterior, darei em cinco capítulos as declarações de Lutero sobre o Estado religioso antes de sua apostasia, antes de compor sua opinião sobre os votos monásticos. CAPÍTULO E BREVE REVISÃO DAS DECLARAÇÕES DE LUTERO EM RELAÇÃO AO ESTADO RELIGIOSO DURANTE SUA PRÓPRIA VIDA COMO RELIGIOSO Os relatos da vida religiosa anterior de Lutero são muito escassos. Se eu quisesse confiar nas fontes que os biógrafos de Lutero até agora apresentaram totalmente sem crítica, a saber, nas palavras e declarações de Lutero após sua apostasia, mais especialmente depois de 1530, e também em sua conversa posterior à mesa, eu poderia, é claro, servir até muitos uma pequena história. Deveríamos ter a imagem de um monge infeliz nos horrores da vida monástica, que era capaz, dia e noite, apenas de uivar e se desesperar, que ficou com medo diante de Deus e de Cristo, e até mesmo fugiu diante deles, e semelhante. Mas na primeira edição deste volume, já mencionei repetidamente que Lutero havia feito um romance de sua vida religiosa anterior. As discussões incidentais neste volume devem constituir a base ou a passagem para a prova de minha afirmação, para que a corroboração adequada dela possa seguir pode seguir na seção conclusiva do primeiro livro. Neste capítulo tomo como apoio os testemunhos contemporâneos de Lutero, sem, contudo, ultrapassar os limites de uma revisão. Em sua Dictata sobre os Salmos, dos anos de 1513 a 1515, ele frequentemente fala sobre religiosos maus e obstinados que se mantém em seus regulamentos, para falar com Tauler, ele condena a disputa mútua das ordens, etc., mas nunca é contra a essência do Estado religioso. Em relação ao monaquismo, ele segue o mesmo caminho que em relação à igreja. Ele lamenta e condena a vida má dos superiores eclesiásticos, da hierarquia, mas, ao mesmo tempo, dificilmente há outro que defendeu tanto a obediência eclesiástica como ele. Da mesma maneira, ele repreendeu os maus superiores e súditos nos mosteiros, mas ele insiste absolutamente que os súditos apreciam a obediência, sem a qual não há salvação, que subordinem seus exercícios particulares aos gerais e monásticos, isto é, prescritos pelos estatutos, ou a obediência. Com ele, é uma regra suprema que ninguém é apenas obediente, e ele continuamente vocifera contra a vontade própria. Ponto Sobre este tema, pode-se compilar um livro de seu dictata, para, em toda parte em vem, Terceira e quarta, encontram-se passagens maiores ou menores que evidenciam o que foi dito. Enquanto isso, ele ainda não havia, naquele período, descoberto o Evangelho. Isso ocorreu apenas depois de 1515, como aparece na próxima sessão. No entanto, mesmo nesta nova época, ele não desenvolveu novos princípios em relação ao estado religioso, pelo contrário, aqueles que vimos foram enfatizados apenas de maneira mais múltipla. Em 22 de junho de 1516, ele escreveu a um prior de sua ordem, quanto à recepção de um noviço de outra ordem, para não contrariar a intenção salutar deste, pelo contrário, deve ser promovido e impulsionado, desde que o caso seja uno com in, Deus. Tal caso ocorre, não se alguém acede à opinião e boa intenção de todos, mas se alguém se apega à lei prescrita, às ordenanças dos superiores e aos regulamentos dos padres sem os quais se pode prometer a si mesmo o progresso e a salvação, por melhor que seja a sua intenção, considere-se que, neste ponto em particular, não houve uma única vez a questão da regra. A regra de Santo Agostinho não contém nenhuma disposição pertinente ao assunto, mas de algo menos importante, os estatutos e regulamentos do tele-ordem. Em que autoestima estes últimos, bem como os ritos e práticas da ordem em geral, a observância religiosa, para não falar dos votos? é provado pelo seguinte fato. Gabriel Zilling, membro da Ordem Súdito de Lutero em Wittenberg, foi registrado como agostiniano na universidade daquele lugar já no semestre de verão de 1512. Após cinco anos, ou seja, em 1517, março, por Ordem do Vigário Salpitz, Lutero enviou ao mosteiro de Erfurt. Por quê? Porque, embora vivendo cinco anos em Wittenberg com outros irmãos sob Lutero como seu superior, ele ainda não tinha visto e aprendido o rito e as práticas da ordem. Será bom para ele, pensa Lutero, se conduzir em todas as coisas de maneira conventual. Esta importante passagem mostra uma coisa, em todos os eventos, que, em Wittenberg, onde Lutero viveu de 1508 até o outono de 1509, e desde o outono de 1511 até os anos seguintes, nenhuma disciplina religiosa prevaleceu, um fato que até agora tem sido negligenciado. Mostra ainda que os irmãos nem mesmo viviam convento em todos os aspectos, caso contrário não havia necessidade de enviar Zilin a Erfant. Isso nos explica muito na vida de Lutero e de seus associados de Wittenberg, particularmente do assaltante posterior dos mosteiros, Zilin. Seus semelhantes foram mais tarde os primeiros que tiraram o hábito, atacaram os mosteiros, profanaram os altares, etc. Os religiosos mais jovens gozavam de muita liberdade em Wittenberg. Pouco a pouco foram se desacostumando da vida religiosa, e pouco a pouco perderam o espírito da ordem e da oração. Do seu ascetismo preferimos não fazer menção. E tudo isso também aconteceu com muitos membros mais velhos da ordem em Wittenberg. Já em 1509, em sua primeira estado em Wittenberg, Lutero tornou-se totalmente absorto em deveres e estudos. Mas no outono de 1516, ele escreveu a Enfant. Eu deveria ter duas secretárias, pois quase não faço nada durante o dia inteiro além de escrever cartas. Por isso não sei se não estou repetindo sempre a mesma coisa. Sou, além de pregador conventual e de mesa. Todos os dias me pedem para pregar na igreja paroquial. Sou regente de estudos, vigário do distrito, e, portanto, onze vezes anterior. Lutero teve onze conventos sob seu comando. Estou encarregado da pesca em Leitical, advogado nos processos relativos à Igreja Paroquial de Herzberg, leitor, na Escola de Divindade, em São Paulo e colecionador do Saltério. Raramente sobra tempo integral para recitar as horas do ofício divino e para celebrar a missa. Além disso, existem minhas próprias tentações da carne, do mundo e o diabo. A falta de disciplina monástica em Wittenberg contribuiu com sua parte para esse triste estado, que não lhe permitia alcançar nem a si mesmo nem a Deus em oração. As coisas naturalmente pioraram e pioraram, e então tiveram seu ponto culminante quando ele foi precipitado no meio do combate. Foi lá que as mais consequências da negligência do serviço de Deus foram reveladas diante de todos os olhos. O caso do resto de seus irmãos de Wittenberger foi o mesmo. Naquela época, no entanto, Lutero era tudo menos aquele que desprezava a vida religiosa. Pelo contrário, é evidente pelas cartas acima citadas sobre as leis de sua ordem, que ele era zeloso por sua estrita observância, o que também aparece em suas outras cartas da mesma época. Lutero então tratou os decretos e estatutos, não dogmas, da Igreja e dos Papas com mais severidade do que os estatutos da ordem. Não é de admirar, então, que ele aceitasse a permissibilidade dos votos como auto-evidente, desde que a promessa solene fosse feita da maneira correta. Ele escreve no mesmo ano, 1516, que, apesar da liberdade alcançada por meio de Cristo, é permitido a cada um, por amor de Deus, vincular-se a isto ou aquilo por um voto. E exclama, quem é tão tolo a ponto de negar isso? Qualquer um é livre para renunciar à sua liberdade ao arbítrio de outro e entregar-se cativo, etc. Mas isso pode ser feito somente por amor e com aquela fé pela qual se acredita que está agindo, não por necessidade de salvação, mas por livre arbítrio e um sentimento de liberdade. Por outro lado, como ele diz, os sacerdotes, religiosos e leigos também, comumente pecam, que negligenciam a caridade e o que é necessário para a salvação. Se aquilo Lutero novamente se mostra pessimista e acostumado a generalizar, ainda não está errado quanto à essência da questão. Ele continua a estabelecer o amor de Deus como objeto de todos os votos e não encontra dificuldade em um voto em si. Ele não se gaba como se fosse contra a fé, ou contra o primeiro mandamento, e assim por diante. Se esta fosse sua opinião, ele teria sido obrigado a dissuadir todos de se tornarem membros de uma ordem religiosa, pois um religioso sem votos é impensável. Mas o que ouvimos dos próprios lábios de Lutero? Uma página depois, ele levanta a questão. É bom, então, tornar-se religioso agora. E ele responde, se você acredita que não pode encontrar a salvação se não tornando-se religioso, não entre. Pois assim o provérbio é verdadeiro, o desespero faz o monge, sim, não o monge, mas o diabo. Um bom monge torna-se, quem será por amor, a saber, contemplando seus graves pecados e desejando novamente fazer algo grande para seu Deus por amor, voluntariamente renuncia à sua liberdade põe esse hábito tolo e sujeita-se a ele mesmo para ofícios abjetos. Mais uma vez, então, ouvimos Lutero louvando a vida religiosa em si mesma, e declarando o objetivo com o qual se deve se apegar ao estado religioso e tudo o que ele oferece o amor de Deus. Mas há uma coisa que nos parece estranha, Lutero está continuamente voltando à advertência de que não se deve escolher propositalmente a vida religiosa como se de outra forma não houvesse salvação, o que equivaleria a se tornar um monge por desespero. Alguém está quase inclinado a tirar a conclusão de que o próprio Lutero entrou na ordem desesperado de encontrar a salvação de outra forma, e que, como mais tarde foi seu costume, ele impôs sua maneira de agir a todos. Isso estaria de acordo com o ponto a ser tratado na segunda sessão, que Lutero, em sua vida seguinte, aspirar à justiça diante de Deus por meio de seus próprios esforços até cerca de 1515, quando sua justiça pelas obras entrou em colapso. Mas disso em seu lugar. Vamos nos ater às declarações de Lutero sobre o Estado religioso. Ouvimo-no, em conexão com a passagem que acabamos de citar, proferir a extraordinária declaração, creio que, em duzentos anos, nunca foi melhor tornar-se religioso do que agora, quando membros das ordens religiosas, porque eles são objeto de desprezo para o mundo e até mesmo para os bispos e sacerdotes, estão mais próximos da cruz, tendo, por assim dizer, obtido seu desejo, os religiosos devem se alegrar se são desprezados pelo voto que assumiram ou por Deus. É por isso que eles usam um hábito tolo. Mas muitos, vestindo apenas a aparência de religiosos, se comportam de outra forma. Mas sei que, se tivessem caridade, seriam os mais felizes, mais bem-aventurados do que os eremitas, etc. E, no entanto, essas declarações brilhantes ocorrem naquela época em que Lutero já se sentia totalmente renascido e imaginava que ele havia passado por portões abertos para o paraíso, em que ele já havia dado expressão ao princípio de que a concupiscência é totalmente invencível, e a outros de acordo com ela, a impossibilidade de cumprir os mandamentos de Deus, a escravidão da vontade, a justificação somente pela fé, sem obras, e assim por diante. O fato é mais pesado na balança do que se encontramos Lutero feliz nos primeiros anos de sua vida religiosa, e apenas alguns anos depois ouvimos descrevendo a excelência da vida religiosa ao seu mestre Bartolomeu, para fortalecê-lo em sua vocação escolhida como um agustiniano. A porta em São Paulo ainda não havia sido aberta para ele naquela época, como em 1515-1516. Em seu comentário à Epístola aos Romanos, mais quase que em sua dictata ele se declarou contra os singularitates, opôs-se aos obstinados, opiniosos, capitosos, servicosos, durais serviços, inserados por causa da obediência que ele mesmo se esforça para praticar, conforme será mostrado no devido lugar no decorrer deste trabalho. Antes, voltemos aos seus julgamentos sobre o estado religioso. Ponto embora, em 1518, ao tocar no celibato dos sacerdotes, acrescente expressamente que se trata de uma instituição eclesiástica e não divina. Ele condena o pecado contra ele como um sacrilégio, mas por parte dos religiosos, como um gravíssimo sacrilégio, pois eles, livremente se consagraram a Deus, e novamente se afastaram dele. Em 1519 e no início de 1520, ele já acusa a igreja, por respeito ao celibato dos padres, por causa do mau estado de coisas que prevalecem em todas as direções em consequência disso, mas nenhuma sílaba de censura escapa de sua pena no que diz respeito aos votos monásticos. Ele se opõe apenas se os sacerdotes e religiosos observarem as ações cerimoniais, e até a castidade e a pobreza, para serem justificados e bons por meio delas. Aquele que o faz com esta intenção é ímpio e nega Cristo, pois ele, já justificado, deve usar esses meios para purificar a carne e o homem velho, para que a fé em Cristo se e reine somente nele e ele pode assim tornar-se o reino de Deus. Portanto, ele fará essas coisas com alegria, não para merecer muito, mas para ser purificado. Lutero aqui fala, como ele já havia feito anteriormente, as crescências e maus padres e religiosos medrosos, embora seu tom tenha se tornado mais agudo. É de admirar ainda mais que sua acusação geral de batismo monástico ainda não tenha aparecido em seus planos. Nesse mesmo ano, 1519, ele fala mais aberta e violentamente sobre a liberdade do homem cristão, do que em seu comentário sobre Romanos. Desde o final de 1518, ele considerava o Papa como um anticristo. Ele falou desde então apenas de instituições humanas, reconheceu apenas três sacramentos e deu o primeiro passo para estabelecer um sacerdócio universal. No entanto, ele ainda via a vida religiosa com seus votos, que se supõe ter sido um grande tormento para ele, como o caminho mais curto para ganhar as obras do batismo. Lutero, de fato, Apenas dois anos antes de escrever seu livro, Sobre os Votos, ou seja, 1519, havia pregado, cada um deve testar a si mesmo quanto ao estado em que melhor pode destruir o pecado e combater a natureza. É verdade, então, que não há voto maior, melhor, maior do que o voto batismal, pois o que se pode jurar além de expulsar o pecado, morrer, odiar esta vida e tornar-se santo. Mas, além deste voto, pode-se vincular-se a um estado que será uma conveniência e um avanço para ele no cumprimento de seu batismo. Como quando dois viajam para uma cidade, um pode tomar o caminho a pé, o outro a estrada, como lhe parecer melhor. Aquele que se liga ao estado de casado anda nos cuidados e sofrimentos desse estado, no qual ele carregou sua natureza, para que se habitue ao amor e ao sofrimento, evite o pecado e prepare-se tanto melhor para a morte, que ele pode não tão bem ser capaz de fazer fora desse estado. Mas aquele que busca maior sofrimento e deseja em breve, com muito exercício, preparar-se para a morte, e deseja logo alcançar as obras de seu batismo, que se obrigue à castidade ou a uma ordem religiosa, pois um estado religioso, se estiver correto, será de sofrimento e tormento, para que ele possa ter mais exercício de seu batismo do que no estado de casado, e que, por tal tormento, ele possa logo se acostumar a receber a morte com alegria, e assim, logo, atingir o fim de seu batismo. De acordo com isso, Lutero no mesmo ano chama os conselhos de certos meios para o cumprimento mais fácil dos mandamentos, uma virgem, uma viúva, um celibatário cumpre o um mandamento, não cobiçarás mais facilmente do que um casado, que já cede um pouco à concupiscência. Outra vez no mesmo ano, ele similarmente, aqui e ali, chama os conselhos de certos caminhos e caminhos mais curtos para cumprir com mais facilidade e felicidade os mandamentos de Deus. Se em que medida Lutero aqui falou com exatidão teológica, investigarei no capítulo 8. Basta agora que dois anos antes de seu conflito contra os conselhos e votos, ele reconheceu seu pleno direito. Nessas passagens, Lutero expressa a ideia de que existem vários caminhos e um ponto objetivo, vários meios e um fim. Entre os caminhos e meios mais curtos e melhores, ele conta o estado religioso, especialmente o voto de castidade. E quanto Lutero já havia desistido naquele ano? Ele estava no limiar da apostasia da igreja. Mas ele ainda não havia sacrificado a vida religiosa. Em 1520, o ano de sua apostasia, depois de estar nas garras do sifilítico útem e do incendiário Sikhenjin, então foi ele que gradualmente entrou na guerra contra as ordens. Apesar disso, no entanto, Lutero, no início deste ano, foi saudado por seu zeloso admirador, o erudito franciscano com Red Pelica de Basileia, que então já havia lido três vezes a exposição de Lutero da Epístola aos Gálatas, como mais advogado e defensor da vida religiosa e dos monges contra as censuras de certos erasmianos, que inflamavam um ódio temeroso contra os membros das ordens religiosas. Em toda a sua vida religiosa, de fato, Lutero nunca falou uma sílaba contra o verdadeiro monaquismo. Ele próprio teve que reconhecer isso mais tarde, e por isso se pegou, como disse, pelo nariz. Mesmo depois de sua virada, ele, de acordo com seu próprio reconhecimento, teria considerado alguém que teria ensinado que o monastério e a monarquia eram idolatria, e a missa uma verdadeira abominação, como digno de ser queimado, se ele não quisesse ajudaram um a queimá-lo como herege. Era ódio à igreja, cujos auxiliares mais poderosos eram as ordens religiosas, mas de quem ele agora precisava, foi sua resolução de nunca mais se reconciliar com a igreja que primeiro a levou à guerra contra as ordens e os votos. Era um assunto difícil. Uma poderosa conspiração entre mim e Felipe, Melanchon, escreveu ele de Vartour, em 1 de novembro de 1521, está sendo lançada contra os votos de religiosos e sacerdotes, para acabar com eles e anulá-los. A essa altura, nada soava mais odioso em seus ouvidos do que as palavras freira, monge e padre. O conflito atingiu o primeiro celibato, que pouco antes ele havia exaltado. Ele deseja torná-lo livre, escreve ele, como o evangelho exige, mas como vou ter sucesso, ainda não sei o suficiente.